Queres ir para o meio, Bessa? Boa. Ui, boa. Deixa -me <risos> e sejam bem-vindos ao episódio de com o Bessa. Começaste o episódio a falar de Jogos Olímpicos, hum. de Luís Besserman, com um caso polémico. Ok? Que não é polémico, é pela positiva. E agora já estás a criticar, dizer que não deviam fazer isso. Claro que deviam. Não, é boa bro. publicidade, não. é um bom momento de desportivo. Eu Os Jogos Olímpicos vou. são momento. acho que a saúde mental está acima de qualquer medalha, bro. Porque o pessoal depois esquece a cabeça é a coisa mais importante num desportista, é mano. E as raças vão que é claro, mano, o gajo me que me disse a adidas é, é a pulpa, que me chupa, hein, a ver? Fernando Pimenta, exato. Pelos vistos, não posso... é fácil. <risos> que é do Russian Olympic Committee? Oh... Uma palhaçada, meu. Devia de haver uma investigação sobre ela porque ela tinha os níveis de extra astro muito altos. Que o gajo é mesmo o gordo. 100 metros. <risos> O que é que é a ginga? Okay. A malandra, o é o toque. É o É bonito. É o bonito. Joga bonito. O problema é as okay. pessoas porem as, as suas emoções e por verem a bandeira do seu país lá, a sentirem que podem tipo, exigir alguma coisa, como se fossem elas que estão lá a fazer as coisas. Ah. não és tu. Ah, e tu, é tu, aquilo. Oh, mas, tu, tens um troca-tintas. Tu agora estás indo a uma coisa que há 10 minutos estavas a criticar, caralho. <risos> Acho incrível o que ele está a fazer. O que eu não gosto, nada disto, o que eu não gosto é que ele não lança a merda do álbum. A pessoa que aposta, as emoções Arrisca, dela... não é na, na não pessoa, estão é na no, Não estão no desporto em si, ok? É estão na aposta. na aposta. É o dinheiro que mexe aquela emoção. a risos está a fazer dia vinho, bro. Eu sei que sim, <risos> eu estou a ver se ele consegue levar lá à frente. Tu não gostas de estar, tipo, a chapinhar no lodo? Eu depois de chapinhar no lodo, eu gosto da ah. Struggle. Pensei. Eu não me senti racista. Admitiste, sentiste? Eu bem. refleti... Refletiste sobre o teu, raci sobre raci o teu racismo. racismo. Isso é, é ótimo. Mesmo. Good night to you, you beautiful white people Welcome to America Maria. Welcome to America, exatamente não, Porque show. se souber, se for o que me estão a dizer eu vou para o seu porque não anda a fazer merda aqui yeah. Se é preciso acreditar muito numa coisa Deus é inseguro E eu não estou para inseguros E nem inseguro é isso só isso sou minha vida estou farto Deus é inseguro? É mano As pessoas <risos> estão melhores que as minhas. Muito melhores as minhas que as minhas. Felidas, pois, então cala-te. <risos> as minhas estão todas felizes Olá, boa noite. se as pessoas estiverem a ver isto de manhã? Bro, para mim é sempre noite. Uh. Okay. Eu digo boa noite a toda a gente. eu estou a adorar isto, mano. Estou okay. a adorar isto este... porque é mesmo engraçado quando, tu tens... quando estás a ver uma pessoa, hum. se for tua amiga, com um nível de desconforto muito grande. Mas tu achas que eu estou uma... desconfortável? A fazer uma coisa... Quer dizer, eu conheço, bro, eu conheço quando tu não estás desconfortável e quando tu Quer estás dizer, Eu estou tá a tentar começar um podcast e tu estás a pôr-lo ainda mais desconfortável. E tu estás e isso eu estava a E tu, e tu estás e e a ajudar, ficar... <risos> por isso vai-te foder. É <risos> tipo aquelas merdas. Ó oh, eu não te quero ofender, mas... Mas diz-me em, é descom... em que é que eu estou desconfortável, João Paulo? Hum? Em que é que eu estou desconfortável? Anota-se, o teu próprio timbre da voz está muito. O meu timbre da sim, voz está diferente? Sim, sim, sim, sim. sim. sim, sim. Pronto, não estou a gostar. Há aquele nervosinho. Ah, né? mas, é, mas é bom, é sinal porque tu estás tu nervoso quando? Quando estás. Quando leves as coisas sério. E a quando ser. queres que uma coisa corra bem. Exatamente. Se não estás nervoso. Exatamente. Eu nunca estive nervoso no exame. <risos> Nunca quiseste com um exame com isso, bem? Não tinha perguntar nem de condição. Mas é porque eu paguei. Pô. Imagina, se os exames na escola fosse. Esquece, esquece 20 digo. Mas estuda. Mas pagavas <risos> num livro. Antes começar, vamos para os Jogos Olímpicos agora falar. Diz-me uma coisa. Estás a ver? Tipo, tu nas provas de Jogos Olímpicos, se calhar não é assim, mas eu acho que antigamente era assim: que é tu estás na ginástica, estás a ver? E estás a fazer o exercício de solo. Tu podes concorrer para a praia. Para o bronze ou para o ouro, não é? Acho que não, bro. Tens tipo exercícios que podes fazer. Ah, para... não. Tens, tens, dois, tens duas variáveis: tens a dificuldade técnica e, e tens a execução. Okay. Mas só na ginástica? Sim. Ok. Na ginástica, os juízes, cada, cada juiz tem, tem essas duas variáveis e depois eles dão uma nota e é a combinação das notas que dá a dá medalha. A final. E depois, não, mas depois, PEN, eliminatórios e não sei o quê. Sim, não vais falar uma sim, vez sim, ao solo, sim, sim, é? sim, uma sim. única performance. Sim, sim, assim. sim, sim, sim. Pronto. Mas o que é que tem A ginástica? Não, esse então, foi era de um jogo que eu jogava em que tu, jogos olímpicos para pa, o pa, pa, ah. PCA. Que tu tinhas que. Então, foi uma, olha, foi daquela. Tu ficaste conhecida. Foi, foi daquele jogos ideia, que o foi, G joga, não é? Exato. Foi uma ideia pré-feita. Não é pré-feita, fabricada, não é? Tu dizes sim, isso? Sim, sim, sim. É tipo uma coisa que eu achava que era porque tu querias concorrer e tinhas lá, tipo, stage para concorrer para a medalha de bronze. Yeah. Pronto, já estou já a ver que. Tá, que mas a ver. É, é por isso que eu, que os desportos que são quantificáveis, tem piada. Eu pensava que era dizer é por isso que o G <risos> <risos> <risos> que Por isso é que o G joga isso. <risos> <risos> mas tu quer? É para cortar esta divisão de todas? Exato. Assim? Não, não. não estamos, estamos. G, se és embaixador da Guild Wars. Portugal. Props para ti, irmão. Não, vamos continuar. Next. Next. Vocês viram alguma coisa dos Olímpicos estão Nem um minuto. A sério? Eu não vi um minuto de jogos olímpicos. E tu? <risos> Viste alguma coisa, visto informação sobre, visto muita informação sobre os Jogos Olímpicos. Tu não consumiste diretamente os Jogos Olímpicos, mas consumiste informação sobre os Jogos Olímpicos, correto? Não, não são acontecimentos que tenham passado nenhum desporto. Não, mas sabes, mas sabes, que a Patrícia Mamona ganhou uma medalha. Sim, sim, sim, sim. Que o, Pichardo o Pichardo ganhou ouro. O, ouro, ouro, ouro, ouro, o Nelson ficou com dor de que Houve não, é. Mas tu sabes tu consumiste conteúdo derivado dos Jogos eu, Olímpicos. Eu consumi o Reality Show dos Jogos Olímpicos. Ah, sim. Mas isso é o lindo dos Jogos Olímpicos. Atenção. Por causa, acho que o lindo dos Jogos Olímpicos é, mesmo... o... O... É, é, é... É a execução em si, exato, para mim. Exato, é exato. Pá, eu vejo... Contigo. Este ano é capaz de ser o ano que eu menos Olímpicos vi. Costumo ver mais. Mas, estes Olímpicos estão ser incríveis. Porquê? Por causa destas palhaçadas todas. Acho que Pai, nunca que houve palhaçadas? tantas coisas, tipo... Pessoas a, dividir, pessoas a dividir prémios, que eu acho... Fiz, foi um momento fofo. Ah, acho Os que Olímpicos. já aconteceu isso. Sim, está bem, mas na memória recente não. Exato. Nem foi tão marcante porque porque aquilo teve em todo lado. É, Aí é eu um tá bem, bro Se é calhar que é, que é isso, acha? mano. Se calhar é isso. Se mas... calhar já aconteceu antes. Eu eu eu vou vou coisa, eles devem ter olhado um pouco e pensar. Foda se posso ficar em segundo e levo o ouro? Não, não, não, não a assim, cena é isso, Eles estiveram lá duas horas. Mano, mano. e yeah. nunca desempatavam. A sério? Sim, é. bro, aquilo foi. Tipo, tentativa, tentativa. Eles estavam-se Eles são grandes amigos. Exato, bro. Sim. Então, ah, oh mano, e depois imagina. Ah, ok, eu não sabia disso. Pois. E depois imagina, tu és tu. E estás a entrar nos Jogos Olímpicos, né E queres uh, ganhar o ouro. Mas está um gajo a foder-te. Há um gajo de competir a competir, com competir não. contigo. A tipo... a mesmo a não, pronto, está tipo, tá a competir contigo e a ser melhor que tu. Quer dizer, a ser melhor que tu, não, que estão sempre a empatar. Chega um ponto em que estás todo roto. E há a possibilidade de, olha, pronto, vamos dar passou bem aqui e saímos os dois com uma medalha. Opa, assim, não, acho bonito, acho bonito. Agora, acho também. E acho que eles são muito amigos também. Não, mas acho que o Comitê Olímpico devia fazer alguma regra relativamente a isso. Porquê? porque acho assim, imagina é, eu percebo-te. Preseudo... Eu percebo as cenas Estás deles quererem querem de dividir. Estás a anunciar isto a bater props e agora... Não não, tipo... <risos> bato, não, não, <risos> não, não, não, não. não, não, não, não, não. Eu, bato, eu dou props a eles, aos jogadores. Porque eles estão a olhar por eles. o Comitê Olímpico tem critérios de desempate. Certo, bro, mas não devia deixar acontecer. Porquê? Mano, porque tipo... Tu vais desporto. ver os Olímpicos e tu queres tipo, ver quem é a medalhadora. A medalhadora não são duas pessoas, mano. Mano, e é bonito na história do desporto que tenha havido uma medalha desta já maneira. Aconteceu. Uma Exato, já não, aconteceu uma vez. Não tá precisa acontecer mais. Não precisa acontecer a Uesca, mais porque Uesca... é. Não, não, não, não precisa é de uma... é espera tu, subração... tu, tu estás a criticar isso. Quando vives num mundo de uma economia de atenção. Queres é olhos no, no, no teu produto. Certo. Tu, tu começaste a falar um, dos Jogos Olímpicos. Começaste o episódio a falar dos Jogos Olímpicos. Hum. Luís Besserman. Com um caso polémico. Ok? Que não é polémica é pela positiva. E agora já estás a criticar, a dizer que não deviam fazer isso. Claro que deviam! Não, é bro. boa publicidade, não. é um bom momento de desportivo. Eu os Jogos Olímpicos vou... são... Momento! Vou voltar a fazer morres. um bocado de, de advogado de diabo aqui. e vou dizer que... Eu vou dizer que... Tu és, tu és o diabo. e vou dizer que... Com, eu percebo o que é que começa a estar Deixa a dizer... eu camisa. Eu percebo o que é que começa a estar <risos> a dizer... Deixa-me falar. No sentido em que... É... Ou seja, os Jogos Olímpicos servem para escolher o melhor. Sim, mas perceba o Chico, que o Chico está a dizer. Porque eles os dois, eu nem sabia, mas pelo visto fizeram, fizeram. Sim, duas mas eles demoraram muito e aquilo, Sim, sim, sim. Somos os dois os melhores. Sei, e é, quão bom também é nos dias de hoje, haver um prémio de fair play, estás a ver? As duas pessoas, tipo, reconhecerem o... Ou dos jogos, são Mas atenção, a atitude dos... A atitude dos... Tu achas é que recomentei é Olímpico de VT, mas isto Isto é de quê? Se fosse um jogo de ténis, não havia problema nenhum. Ténis continua. Se fosse críquete, nem sei se está nos Jogos Olímpicos É cena não estarem a competir diretamente um com o outro. Não é tanto isso, não é isso. É o tempo que normalmente aquela prova dura, percebes? Foi uma prova dura, agora. Salta em altura. É isso, sim, altura, sim. Então, eles estavam sempre eles a saltar. Eles estavam sempre a saltar. Percebes? É uma prova que normalmente dura, assim, porque sempre. Tens Um final Eu emocionante. bater um recorde do mundo? Um final emocionante. Não, mas imagina, nunca fizeram melhor um que o outro. Exato. Ah, então perdiam sempre. uma merda. Ou, ou perdiam ah, ou passavam eu, não, ah, não. Eu, eu nem vi mas sei, sei que sei que terá sido alguma só, eu coisa não não não não estava sempre a bater recordes do recorde não ah, isso, até recordes até recordes no mundo nós parece que banalizamos essas coisas ah, porque... por causa dos bolos e dos exatamente dos felpes desta vida mas, mas, vai ter... mas, mas, mas, mas, mas eu só queria tipo eu trouxe duas coisas para falar hum. e uma e uma dessas coisas que eu acho fascinante, e tu vais concordar comigo porque um, tu adoras o desporto pela, uhum. pela um, superação humana. Sim. Uh, eu eu, eu, eu esqueci-me do nome, mas houve um... Há uns anos atrás uh, disseram que era impossível tipo, fazer x tempo na, na, mara, na super maratona. Ah, sim. sim. E, na, na maratona mesmo. É, é daquelas 50 km, Sim, é, era uma coisa diferente, sim. E... Um, e uh, e nunca ninguém chegou a esse número, estás a ver? E houve um gajo que uma vez, pá, há 30 anos atrás, chegou a esse número, hum. que era às 2 horas e 10. Era assim uma marca okay. qualquer. Hum. E a partir desse momento em que esse gajo chegou, começou a chegar muita gente. Pois. Ele olhou para aquilo e pensou, esta merda é possível. Se aquele Exato. bacano faz... É, um bloqueio faz, bloqueio faz, mental, seja, é um bloqueio mental, se calhar nós daqui a 100 anos, eu, eu vou dizer uma coisa que tu vais se calhar discordar já, eu também estou a dizer, é à toa a dizer, mas o Bolt tem, tirou 20 centésimos do recorde do mundo ah sim, e vai ver gajos muito e... mais rápido é também há, é evoluem as metodologias e, se de calhar, treino é assim, né? nós vamos ter uma pessoa sim, é a chegar a tirar a, a, a, a bater a marca por 20 segundos, a baixar os 9 segundos nos 100 metros Pá. Acho muito improvável em 100 anos. Sim, é isso que eu estou a dizer. Disse-me uma data à Aqui outra. achas que o corpo humano não vai um bolo? Não, evoluir? não, É isso, não é isso. O, o bolo tem 9,69, ok? Hum. Para tirar até. 9, 6, isso. 69. Okay. o, o... O bolo tem essa marca e, e é um segundo e meio acima de 8 segundos. Tirares um segundo e meio se for de 12 para 11 é muito difícil. Ah, sim. Quanto mais? Tu tiras 50 segundos. Tiras 60, 15 Ah, estás a dizer dentro da casa dos 18, não, não é? Baixar de 9. Baixar os 9. ir aos 8,40, 8,50. Sim, é possível. Não vou dizer que não, porque só há coisas extraordinárias. Tipo aí o Limar que bateu a Patrícia Mamona. Essas histórias que nós ouvimos. Sim. Dos do Jogos Olímpicos. Simone Biles falando em ginástica. Uh, Qual é a vossa opinião relativamente a isso? não vi. Ela vazou e depois voltou. Não, ela, ela voltou para, um, para, uma, para uma prova só, não foi? Sim. Que ela, ela, deixa eles concorrem para dar as provas sim, prova, sim, sim, e, sim, e uma queda sim. de equipas, não era? Sim. E, e voltou. Acho muito bem, eu Acho que a saúde mental está acima de qualquer medalha, bro. Porque o pessoal depois esquece que essa É... É... Mano, um atleta da elite, eu não sou um atleta de elite, nem nunca na vida iria ser porque não tenho capacidade mental para não ser. Tentaste! Mas olha, repara, ele capacidade mental e é muito importante. não, não, não, mas tu treinas o físico, a mentalidade é que não, não Eu nunca sou um atleta da elite. Estão uns dois, estão uns dois, os Mas as pessoas esquecem-se que, bro, a cabeça é a coisa mais importante num desportivo bro, e pelo que eu li que acontecia... do pouco da minha pouca carreira... De desporto a sério, que fiz e uhum. eu quando estava bem de cabeça, quando eu estava tipo super bem e eu jogava muito bem, estás a Claro, ali? ou muito bem dentro do que, que era bem falando. para ti, <risos> mas e o Chico. E aspas contigo, de absoluta. quando estás tipo, motivado para treinar, sim. não treinas tu melhor. E tu superas, estás a ver? Se tu estives com a cabeça. Claro que claro. dizer. e depois está o pessoal a fazer comparações, porque antigamente houve uma gaja quase que desfalecia a fazer o triâtulo. Bro, gaja... mas o que lhe, o que lhe acontecia, pessoal, o que ela diz que, que lhe acontecia é, é doente, mano. O que ela ah, diz que lhe acontecia é doente, ah, é? bro. É do não sabe, é não simples. De... Diz-me se, diz se é, confirma se é, se é verdade, porque, ela, porque um dos problemas dela era que um gajo do comitê olímpico de... não é do comitê olímpico, nada é do... da cena dos Estados Unidos do comitê dos uhum. Estados Unidos americano, uh, tinha, tinha assediado atletas e ela tinha sido uma dela eu o... não, não, não vi é porque... nada, não vi a nada isso. relativamente então, pronto, vi isso. a isso a cena é que ela enquanto estava a fazer é os <risos> uh, enquanto ela estava a fazer os, os movimentos e principalmente os twists uhum. uh, ela sentia que não estava a controlar o corpo é isso e, tipo, é ela, ela sentia que esteve perto de morrer e, e, e, e se calhar não esteve e, é e, condição... e ao olho, e ao, e ao olho tipo, de quem está a ver a performance não, esteve, dela esteve, esteve, esteve, porque na cabeça dela esteve sim, mas é importa. isso, na cabeça dela ela teve é a morte. é uma morrer. coisa que é comum em ginastas, segundo Lee perdes a tua própria exceção a meio do movimento nomeadamente de piruetas ela na, na primeira prova no cavalo Nota-se que a aterragem dela é completamente diferente. Das... Hum. Pá, ela é a melhor de sempre. Continua a ser a melhor de sempre depois disto. Bro, ela nem queria vir que... aos Olímpicos, supostamente. Essa parte não sabia. Ela, ela estava para se reformar. Ok. Pronto, se calhar já estava a ter problemas. Porque, atenção, isto, a saúde mental não surge agora por acaso. Claro que Este não. ano e meio, em termos de saúde mental, para a generalidade das pessoas, claro é complicado. Sim, sim, sem dúvida. E a, e a cena da Simone Biles aparentemente é mesmo patológica e põe em risco a saúde dela de porque as pessoas lesionam-se a sério as pessoas, eu acho, eu acho que mais do que o Bandeirinha e mais do que o gajo que adora ver Jogos Olímpicos, mais do que aquele americano Dean, estás a ver? Uhum. E daquelas fortes tipo Monster Force, estás a ver, Monster Trucks, mano, a, a atleta foi, acredito eu, quem mais sofreu por ter decidido por sair, mano, e quem é que és tu? Quem que és tu? Estás a ver que estás em casa sentado na sala a escrever tweets a dizer que aquela pessoa agiu mal porque havia outras pessoas não, que queriam assim, estar eu não no vi lugar. Pessoa, eu, eu por vi, acaso eu não vi eu nada vi, disso. Eu vi pessoas eu, a dizer uma coisa. Eu vi... Que é relativamente... tipo Tu fazes qualificatórias para ir aos, aos Olímpicos. Sim. E quem não foi... Porque... mas quem não foi não ia ganhar porque ela é melhor, bro. É aí, hey, bro. Eu, não, eu nem, nem se trata disso, Nem se trata disso, nem se disso. O que acontecesse, acontecesse ela merece porque fosse, ela ganhou as é, qualificações. fosse exatamente ela, ela que tivesse sido a pior atleta, a última atleta a entrar na equipa. Hum. Se ela chega lá e diz: "Eu não estou com o sol mental para todo sim. o direito para sair. Atenção, eu, eu, eu concordo mas, com para isso, para agora, isso. só claro. Estou a dizer que é. foi uh, o que eu o que eu vi de pessoal a reclamar. Eu só vi uma fake news. Era um tweet, obviamente que a notícia agora sai muito rápido. E era um tweet a anunciar que o Djokovic Sim. tinha criticado a Simone Biles a dizer que ter pressão é um privilégio. Mas para o caralho, meu. Calma, mas não disse. Ele não ah, disse relativamente a Simone Biles, percebes? Foi é uma história spin. Pois, ah. foi na mesma e vejo, altura, e se o calhar. Tweet, e o tweet foi no dia seguinte. E o tweet original de um jornalista tem 15 mil retweets. O tweet <risos> é em que ele esclarece que aquilo afinal não é... 35. 40. 35, acho é uma coisa ridícula. Foi. Mil? Mas... 35 só, não. Do Djokovic. Não é o do Djokovic, é o, é o do é Twitter. O, jor o jornalista que ah, não era conhecido, não está a corrigir, ok, ok. Percebes? Que depois corrige. E que se for preciso nem sequer menciona o Djokovic e as pessoas não nem veem. Não sei bem como mas, é que sim, não, não pode ter eu, mas, eu, eu vou vou supor, calma. Mas eu estou. Tô... Porque as pessoas gostam de média, as pessoas gostam de intrigas, as pessoas gostam de. Sim. Eu disse para o caralho Djokovic porque eu não curto esse gajo. <risos> <risos> mas, mas atenção, eu acho que. Que aposta é que ele te fez perder? Porque tu ligas muito a ténis, não é? Eu não ligo isso a ténis, <risos> não é? Mas não é apostas, não sei, bro. Não, não, não, pá, não, tu não tu tens aquela cena com os atletas, estás a ver? Que tu vais gostando dos atletas ou vais. Porque o desporto também tem isso e os Jogos Olímpicos têm isso. Olha, também. e dos, dos medalhistas portugueses, que atletas é que gostas? Gostas todos? Uh, pá, eu, eu não tenho, lá está. Okay, porque... Peça gosto muito da Mamona. Está ah, da Mamona, claro, bro. Acho que é uma mulher incrível. Tipo, faz mais coisas para além do desporto e acho que isso é incrível. Ok, ok. Uh... Todos fazem. Não, bro. A assim, cena é que imagina um é. golf. Jogo... <risos> Não, bro. Tipo... Imagina, um, um, futebol... um futebolista recebe milhões para jogar a bola e só joga à bola. Não a maior sabes. parte das vezes. A maior parte das vezes. Ou então, se calhar gosta de, fazer... gosta de jogar Fortnite. Tipo, tá né? Olha o Neymar. Tem mil euros no Inventor de CS. Ah, tá, Sim, mas eu não estou a falar não. como hobby, estou a falar como okay, futura O que é que a Patrícia Mamona carreira? faz fora dos Jogos Ela estuda, Olímpios. bro. Estuda o quê? Não sei. Ah, isso é importante. Eu não sei. Mano, se andar a estudar Astrologia? Não, bro, está bem, isso não, é, isso não conta. Conta? Não conta mais. É, está a fazer uma coisa fora, só porque tu não validas... Conta muito, sino, conta, conta, que muito conta muito, Conta muito, acho que conta. Não vamos falar de Astrologia agora. Não, não é da Astrologia. Se fosse o tema que fosse cerâmica, andasse a ter aulas de cerâmica, acho era incrível. louvável. Acho Okay. Acho que é uma boa arte cerámica. Ok, mas tu não dirias isso assim, o que estás a dizer? Portanto, vamos Porque ver o é? que é que a Patricia Mamona anda a estudar? Não não, não, não a tá. assim. depois, depois <risos> metemos aqui no Coisa, mas, mas o que eu estou a dizer? o que eu estava a dizer? Ele, ele, não, ele não pode dizer que atletas portugueses é que ele gosta. Ele não viu um pizza. Eu, eu não vi, mas não, mas, mas via. viu o Pichardo e vi, o Nelson Ever. E via... essa trip, <risos> estás a ver? O... Alimenta-me trips. <risos> um, quem ganhou é mais medalhas? Jorge Fonseca. Jorge Fonseca curto para o Jorge Fonseca, bro. E a Jorge Fonseca, claro, mano, o gajo comigo disse que A Nike e a pulpa... Não, não, desculpa. Uh, a Adidas e a, a, a pulpa que me chupem, estás a ver? Anai, Anai... Cabrão, a Nike, A pesada. Não viste isso, Porque yeah. ele, ele mal yeah. ganhou... Ele mal, yeah. Ah, e podemos falar sobre isso, com os porque ele mal ganhou... Sim, ele mandou pizza. E ele foi logo entrevistado e ele disse ele soltou uh, a Adidas e a Puma. Porque não lhe patrocinavam, porque diziam um... que, ele, que yeah. não, não acreditavam que ele pudesse ganhar uma medalha. Okay. E ele é o cam... bicampeão mundial. Ok, ok. Claro que a probabilidade de ganhar uma medalha era altíssima, Foi. estás a ver? Okay. Assim como a probabilidade do Pichar de ganhar era altíssima que ganhou os europeus. Tu dizes que não conheces atletas, mas afinal conheces todos os medalhados. Porque tivemos o teu menino não, tivemos, mais um. tivemos mais Não, tivemos mais um. Fernando Pimenta. Fernando Pimenta, exato. Pelos vistos, é fácil. <risos> Descobri isso A momento. piada disto A piada disto é que temos Patrícia Mamona Pichardo Jorge Fonseca e... Que partilham os três Uma característica Que é negra, sim são Exatamente negras, sim. <risos> De cor de pele E um gajo que na teoria não sei pois. Mas na teoria sente que ele é essa Lazarista mas ele é, ele é desculpa. Peraí, como é que podes dizer que não sabes, mas que ele é Salazarista? Imagina, se ele é Salazarista eu, eu, não é, é fácil, não é, pode... não é salazarista, não, não é necessariamente é racista, racista é percebes? Ah, okay, não okay, okay, um okay, racista. Okay, ok, é este o ponto que eu estou a fazer. Exato, é um bom ponto. Mas achei piada. Uhum. Mas, mas, mas porque bem, é isto que a também é interessante, é? Porque, tu, porque tu me disseste -me isso, uhum. e por acaso, coincidência uhum. do caralho, tipo, eu vi o tweet que partilharam de ele uh, a dizer: ah, isto aqui estava tá era bom com o Salazar de volta. Sim. Mas tinha emojis. Pronto, pronto. Ah. A semana do Castro no Twitter foi exatamente. Não, é não, mas agora, Gabriel, eu, eu, porque eu não viu o contexto daquilo, estás a ver? Ok. Porque é que eu. eu não vou? Legal, eu não me vou isto, uma ou, carne. isto é uma ideia é, que eu tenho há bastante vou tempo. ver o Mas imagina que, tá, que foi numa discussão que ganhaste daquilo na tanga. E tu lias os Sim. comentários e percebes que aquilo era tipo na tanga, estás a ver? Uhum. E agora estão a olhas. Tipo, tá? Estás a pessoa que é. eu estou a dizer, eu não vi a conversa, eu vi aquele tweet tirado de um contexto. Aquele comentário no Instagram tirado de um contexto. Ou seja, até Sim. que ponto é que é mesmo verdade. Porque Sim. depois tu vais às, à, às, às, às não, figuras e, públicas que aquele cara. Mas se ele força lazarista, agora vou fazer de Peter Castro. E se ele força lazarista? Não, não, não tem não tira um o mérito desportivo. E ser um CIDES. continua a ser e, um CID continua um português como tu. Tenha uma ideia diferente da tua. Se calhar que, o Peter Castro não diria isto ao Fernando Pim. Mas que eu não concordo e que até. Tipo, num, que, não. que abomino bastante pessoas Têm esse tipo de mentalidade. Eu também. Abominas a mentalidade ou as pessoas? A mentalidade. E as pessoas não Não, nunca, eu não, não necessariamente. Não. Não, não consigo tipo, olhar, pá, aquela conversa do. Isso é que se for aquela pessoa racista mesmo abertamente. Se fez mal a alguém, há pessoas que eu não consigo. Exatamente. Quem, quem, Por exemplo, quem? Um, um, aquele aquele grande heroinho, esse gajo. Pessoas pois. como ele, estás a ver? Sim. Eu não consigo. São pessoas, muito... são pessoas que sabem o que é que estão a fazer. Uhum. Estás a ver? Claramente, o homem sabe o que é que faz. Uhum. Porque eu, eu, eu sigo no YouTube. Okay. Porque é a única conta que ele tem. Ah, sério. Okay. Estava yeah, tá nem tenho. das yeah. outras. Então ele escreve as merdas no YouTube. Eu sigo. Não para saber. Gosto, não não gosto. e o que o bacano faz. Uh, e, uh, e é claramente uma pessoa inteligente no discurso, na forma uhum. como manipula as pessoas. Muito Ou seja, ele é o manipulador. Ele não é o manipulado. Certo. Ou seja, quem manipula. E eu aí, boy, tipo, não consigo, boy. Muito te Boy! Não, <risos> <risos> não, não consigo, tipo, quem, manipula... quem é manipulado, bro? É... Eu posso ser, pode ser, a gente pode ser, Sei, claro, certo. Uh, mas quem manipula, não. Mas já, tipo... E já vamos três para a política. Exatamente. <risos> Voltando tudo para os olímpicos. E o que é que acham da alternativa ao ban ao, ao da Rússia? Que é do Russian Olympic Committee. Uma palhaçada mesmo. Pois é. Eu, isso eu acho mesmo. <risos> <risos> <risos> isso foi o Jogos Olímpicos passado, não foi? N é, mas não é, estar, é uma mas investigação um... que vem antes Há disso. Anos, a a Sim. investigação Sim. começou em 2015, e eles isso. ainda puderam uh, jogar em 2016, só o veredicto foi em 2019. E a Rússia foi, foi banida. Acho... A Federação acho... Russa. A Federação Russa. Baniram. Baniram. sempre? Não, foi um exemplo. Não, dois, uh, dois dois dois anos duas edições, aviso. basicamente. A Federação, ou seja. Atenção. O governo, a Exato. parte governal, porque, porque a Rússia reitas. é um Estado Federado, yeah. a Federação, porque o equivalente é o Comitê Olímpico, o órgão Russo. independente, supostamente, não é? Claro que na Rússia não é. <risos> Pronto, mas tudo bem, mas há é uma sanção. Mostrou, uh, mostrou que as regras são para ser cumpridas. Eu, isso também do Doping tem um outro. piada. O que, é que, que é que a Rússia poderia fazer se eu mandasse no marketing da Rússia? Hum que nem deve ser assim que funciona. O Martin da Rússia é interno. Um eu, pegava, eu pegava, por exemplo, UK, USA, China, que são tipo as principais potências, sempre, Japão, hum. e metia tipo fazer um banner tipo, no meio da Praça Vermelha, hum. estás a ver com, com as bandeiras deles, e tipo, 40 medalhas de ouro, 30, E metia as nossas medalhas. São, tipo, não é as nossas medalhas, mas é como é que eu metia? Por ser, tipo, o que é, a cena do comunismo, estás a saber o que é deles? É nosso. Ah. Só que eu estava agora aqui e falhou uma palavra, certo? Não, tu querias era dizer... meter o meme do Bugs Bunny. O quê? Querias pôr o meme do Bugs Bunny, our medals. Yeah, our medals, exato, <risos> <risos> isso é mesmo. Essa merda que me falhou. Não, mas nesse caso não é assim. Claro. Oh, e repara que, de facto, havia isso na URSS. Agora as medalhas todas, por exemplo, em, em alterofilismo, que vão para o Cazaquistão, para o Azerbaijão, para a Arménia, para a yeah. Geórgia. Lá via ela Rússia. Eu, por acaso, olha, por acaso eu, eu uma, uma, uma, uma coisa para falar contigo hoje. Hum. Hum. Também estás aqui, podes falar. <risos> que, que é? Tás, isto, isto... Tu estás a... Espera aí, vamos ter que fazer uma pauta? Tu estás a excluir o Bessa desta conversa? Não, não, não, eu vou pôr o Bessa desta conversa. Estás a ser muito rude. Ah, oh, Bruno, não estou nada a ser rude, porque eu lembro-me de uma coisa que queria falar mesmo. Vai ser sobre o, o Bardo? Vai ser sobre o quê? Espera aí, continua, continua então. Porque eu... eu... Isto, isto era o tema que eu queria que falar contigo. Que eu queria falar contigo. Okay. Que era... Não, não tem nada a ver, que é um, eu vi um, um documentário, estás a ver? Sobre não. as FP25, hum. estás a ver? É assim, dos Jogos Olímpicos para as Senão, FP25? Não, assim, sim, sim, sim, sim. Podemos cortar isso, se quiser. Fazer mais, mais. Agora é que me lembrei. Vamos voltar um bocadinho atrás, porque o Castro decidiu que ia saltar já do comunismo para as FP25. <risos> este episódio provavelmente ficará no Payton, mas vamos gravar a seguir, já falamos. Voltando uh, aos Jogos Olímpicos. Voltando aos <risos> Jogos Olímpicos. <risos> Vi uma notícia. Uh, Bessa, dá-me tua hum. opinião sobre isto. acho que estás a dizer que eu desculpo. lá. Ah, que é: uh, houve uma atleta, hum. chama-se. Eu não vou dizer o nome porque eu não quero errar. Mas uh, que bateu é sub-20 e bateu os record o recorde de 200 metros uh, uh, nacional, estás a ver? E ela é sub-20 e bateu o recorde nacional. O que é que tem uma... no, o ser sub-20? Não é isso. A ver com isso. Ela, tem... Sim, é basicamente, ela é uma miúda e bateu um recorde. Ué, é incrível. Grande, pronto. Okay. E houve um uh, treinador de uma atleta que eu não sei de que país é. tipo Acho que foi da Ucrânia. Não tenho certeza. Ou okay. Ucrânia, mas era europeu. Que disse que... Essa, essa, mulher, essa, essa rapariga devia de sofrer uma devia de haver uma investigação sobre ela porque ela tinha os níveis de testosterona muito altos. Okay. Ela é mulher, vamos deixar aqui claro Se que ela, foi ela, mulher... não, o género dela e o sexo é mulher. Okay. Okay. Ela nasceu mulher, identifica-se como mulher é mulher, um, mas de facto tem os níveis de testosterona mais elevados do que uma mulher, isso também aconteceu. E deixa, deixa, isso, obviamente, que traz, a nível competitivo traz uma traz. certa vantagem. Porquê que quando o Phelps ganhou aquilo todo e ele tinha vantagens tipo corporais, às outras pessoas não houve ninguém a dizer? isso se for eu pensei nisto, porquê que o cabrão tinha a barbatar agora, a fazer de mãos? Porque, porque é agora químico, tens o... porque agora tens e, tens assim, e há uma regra do face aos não é? Se é uma... não é trans, mas ela não é de trans. Bem, certo. Mas, eu não, eu não a, mas a regra isso, mas do transgénero é à volta é. do nível de testosterona. É à volta do nível de testosterona. Por isso é que pode ter a ver isso com tu, isso. Tu podes eu alegar, não... imagina, porque isso é tudo... tudo... Podia, respeito, pode, acho, podia, ser, uma, podia é. ser uma mulher com, uma, com níveis de testosterona mais elevados do que tu, por exemplo. Podia ser uma cena genética, ver, Não significa que não tivesse estrogênio a compensar, ou que tivesse outros mecanismos, mas podia ter testosterona a um nível absolutamente inumano. Que, que a maior parte é que as atletas são e como dizes, o Phelps tinha características desumanas para nadar. o próprio Bolt, um atleta tipo da elite sim tem um corpo diferente. Não é isso. É, obviamente que é a é build difference, estás a ver como se diz? Sim. Sim. Uma mulher que seja uma atleta tipo da elite, eu acho que até tipo faz sentido é, ter um, um nível testo tem, de testo testosterona, mais é elevado, testosterona mais elevado. É elevado vai, certo, certo, certo, mas isso é normal. Porque, Não, certo, o próprio treino mesmo. de força, que quase, quase, quase todas fazem, qualquer desporto, quase todos os esportes de elite, tens de fazer algum treino de força. E o treino de força aumenta os níveis de testosterona. Por exemplo. Homens e mulheres. Período. Não, não, eu acho que o período aumenta mesmo o nível de testosterona. Não sei. Não tenho, tenho conhecimento para que... dizer, até que... a que... que... ideia que <risos> será o estrogênio. o estrogênio para a ajedrona. Mas, eu acho que, é claro. que o período aumenta os níveis de testosterona. Se calhar. Tipo, uma, pessoa, uma mulher com o período que tem os níveis de testosterona mais elevados do que Não, me me lembro, não me um lembro um lembro. se eu tivesse agora esse facto na minha cabeça, responder responderia. Mas se calhar posso estar a dizer, acho que é o contrário. Confirmei. Diminui os níveis de testosterona? Só bem os níveis de estrogênio. Mas se calhar. Yeah, pode ser pode ser um, um fail meu não ser. na verdade eu acho que há flutuações muito grandes Sabes de um momento para o outro é violento isso pode, isso pode ser considerado o... imagina que estás imagina de imagina que és uma atleta de elite ah. e estás com o período nos nos Jogos Olímpicos pode ser muito bom ou muito mal Bro, é bro, mal, as mulheres lidam de maneiras e... diferentes é isso, Mas há pessoas que ficam tem... muito mais... Com... Podem ficar mais há, agressi... Imagina pode... os esportes que... de, que os não, mas de mas contacto Mas o período não é o período não é agressividade, meu Não, não, não, mas imagina Ninguém está ninguém a falar mas... em agressividade Mas podem ficar, tipo, num, num estado claro, mental Claro, podem manipular que se... o seu estado Mas é o que eu estou a dizer, imagina Mas eu não estou a falar desde a estou a falar daquilo que imagina, que é a mulher comum E a mulher comum também, como homem qualquer pessoa Tu também tens que dar mérito Não é por serem atletas olímpicos? pessoas extraordinárias no seu campo que não sofrem como as outras, em mas portanto reverte isso e as pessoas normais que têm que trabalhar, que têm que, que, que ir para os seus empregos e ter cuidado dos filhos e não sei quê. também têm períodos e têm dores e têm acessos de raiva e choro e tristeza. Nós vemos isso, certo. tem essa votação emocional, faz parte, certo. Uh, o que é acontecer Provavelmente elas tomam uh, Imagino que a maior parte delas toma pila Ou tenham um método qualquer de, de controle de hormonal de control, Para que sim, não sim. aconteça Naquela, a, Pronto. Claro, não sei. Não sei. Não sabe. Mas eu não estou lá. mesmo. Mas Pode haver algumas até por motivos religiosos, por exemplo. Que não nada que não alterem nada do seu estilo. É que depois, nos Olímpicos, é uma cena que É diversidade cultural. É isso. Atleta dos Jogos Olímpicos, que se. são trolhas. há todos os dias. Há um atleta dos Jogos Olímpicos que é o. Da Bulldozer Samoa... Samoa... Samona Bulldozer? Yeah. Que o gajo é mesmo gordo. Modalidade. Sem metros. Sem metros. Ah, é gorda com os outros. Não, é gorda. <risos> o quê? É? Vai ver... Vai ver... Como é que tu é estás, Vai. Não, é é é é é, é, é e vocês não. metem depois o quadradinho? De de sim, mas é preciso descrever a imagem. O gajo fez tipo 15 segundos, acho que foi 100 metros. Olha cá cá cá... Isso é muito E os olímpicos isto, atenção. Mas é assim, porque há países que têm quotas. E yeah, É isso, é, tu entra sempre o gajo era o melhor de nós. Pois. por exemplo, uma coisa que poucos portugueses não têm noção quando se põem a exigir medalhas das nossos atletas ah, é que nenhum, nenhum dos nossos é atletas estúpido, entra mãe. por cotas. O que é que é assim, é bom nos Jogos Olímpicos haver cotas. Por isto quase que... Esta palavra agora tem todo um significado político. É, bom, é, existir, é bom existir É a verdade? diversidade cultural, Ótimo, é, é, é, é incrível. E essa representatividade e diversidade. É para isso que os Jogos Olímpicos servem, é para isso que o desporto serve. Um, mas não... Sim. Peraí, peraí, peraí. Mas nenhum classe, nenhuma, Nenhum atleta português entra lá por cotas, não, ou seja, é seja qualificam-se e lutam num país com zero com zero, não, mas com apoios escassos e diminutos. Sim. A seleção de handebol conseguiu uma classificação histórica para os Jogos Olímpicos. Não sei se já tinha acontecido, acho que nunca tinha ido, não? acho que nunca tinha ido, mas foi histórico e foram para lá 4 ou 5 dias depois. Depois de todas as outras equipas não tinham dinheiro para pagar aqueles dias, Exato. Ah, lá e estamos a, a, a falar de gajos que provavelmente têm outros trabalhos. Não, não se faz ideia no handball, não sei. Mas há atletas portugueses que têm uma dedicação para com instituições esportivas péssimas. É, com pouca é, ciência esportiva. De e o pessoal não tem pessoal de claro. e, não. E, e, o, na China. O pessoal desgrima, vai estagiar o mês antes. e na China, Mas cara, é, as, é, condições, não, as condições de um atleta O gajo desgrima chinês. aqui, se calhar também... Faz um estágio durante um mês, mas antes trabalhou para aí seis horas ou oito em não, algum e, lado. Não, e não precisa, não, até podem ser atletas profissionais, mas não têm a qualidade de vida que têm, por exemplo, esses atleta, por os atletas. É. Chineses, os, os, atu... sim, estou... os atletas claro, claro. Sim, sim, chineses dos chineses, os atletas Mas atenção, mas é, mas também têm é uma isso, vida o, de cão o, para o, lá um chegar. País como pois Portugal, é. teres tirado no futebol e no walking patins. Porque também há quatro seleções, não né? é? Sim. Certo. Mas tirando o futebol, que de facto é onde há investimento, estás a ver? Hum. Tu exigi exigires a, um, a, uma, a uma nadadora, estás a ver? Que ganhe uma medalha. Isso é... Em... É completamente irreal <risos> quando tens os Estados Unidos, tipo as miúdas... No, na, nas escolas, tipo... Já estou nas, nas, na faculdade e na secundária a nadar para caralho! Os programas certo? olímpicos, principalmente dos Estados Unidos, Rússia, China... São e atenção, é mesmo engraçado, porque os nossos medalhistas... Não nasceram de cá em Portugal, estás a ver? Ou seja, tipo, é verdade. Eles cheiram... Só, só, não, desculpa, só o bichário de que, que não... não, não. Peço pessoas dos não nasceram, mas são de... Tipo, Exatamente. São descendentes... Uh, têm ascendência de... não portuguesa. Exato, ou seja, tem fisicamente têm vantagens. Acham Sim, tem, percebes? tem diferença. diferença sim, mas... No caso deles, traduzem-se em vantagens. vantagens exato tipo... Por exemplo, para a natação... Porquê é que os jamaicanos correm bem aos 100 metros? Eu acho que tem que haver vantagens Bro... físicas... Ah, Rainhas. Mas, mas não! Que Queres que um, é? Que é um fun fact? Sabes que não são os canianos que são bons na maratona. O Cânia é um país muito diverso e tem várias etnias. Sim. Uh, e e são... é uma etnia caniana que é particularmente boa nas maratonas. Porquê? Porque tem uma vantagem genética, os antepassados deles por algum motivo, já não me lembro qual era mas acho que era, era por causa de, do percurso que tinham que pois fazer é. tinham um encurtamento do, do gêmeo, do tendão do gêmeo e isso na maratona que um, é um é. desporto de, de alta endurance isso permite poupar um bocadinho de energia a cada passada ah, sério? Um isso, isso faz, juro, para mim faz todo e então isso. aquela tribo como tem uma pool genética mais curta Aquela tribo em é específico. que é muito boa yeah. na maratona. Pra, é mesmo engraçado porque tu tens, tipo, historicamente, anos, Cienti, cientistas, fala-se países, que é são países <risos> que são bons em determinadas coisas, estás a ver? Mas isso é porque também tem, por exemplo, os russos são bons em determinadas coisas porque tinham cientistas muito bons para fabricar as drogas para os gays serem bons. Pois. Não, mas por exemplo, é verdade, é verdade. Mas porque é que os latinos são, tu, tipo, os latinos são bons Sim. no futebol? Sim, investimento e emocional, cultural... E Tudo é de claro. Já deves chegar a um ponto genético. Nesse, nesse caso... A ah, ginga no futebol nesse que caso... os latinos têm. Os latinos em ah, não não estudos... Isso é muito cultural, percebes? É porque essa coisa da ginga. Oh, reparando uma coisa. O que é, que é a ginga? Toco okay. uma malandra, uma é o tóxico. É o bonito, é o <risos> É bonito. Joga bonito. Mas a cena é que tu estás a transportar uma, uma qualidade um, Acho que tem a mental. A educação do sim, percebes? Não é só uma, não, não é uma característica mas, física. Até porque okay. nós fisicamente somos muito diversos. Porque... Não sobra já oh, não, man, não há o man, latino. Man, man, olha, latino, foi o que tu acabaste de dizer. Já não há o latino. P mas nem é isso. Nós próprios hum. fomos colonizados há muitos anos. Sim, mas sim. então tu achas então, que. Não, isto, já vou aqui uma jabardice. Pois já não há, o homem latino é, então que, que se fala, já não há. É, então digam-me uma coisa aos dois: tu tens Portugal sim. na Europa, vamos aos europeus. Sim. Portugal, Espanha, Itália. Uhum. Certo. Os quatro, três os quatro piores países da Europa <risos> e futebol. Não, não, não. futebol são do caralho, não, estás a ver? Não, não, não. e depois são muito bons em futebol. Certo. E a Alemanha? Sim, mas, mas a Alemanha, a Alemanha tem algum país na tem... Holanda? Em futebol, historicamente. Mas, não historicamente não é posso fazer até agora. E a Bélgica? Não é, a Bélgica agora. Não é isso que eu estou a dizer. Mas não, eu estou a você... falar tipo. Falando, tipo uh, a qualidade, estás a ver? O T é isso. O futebol é platigo. Uh, uh, é, plat... é um argentino uh, a, jogar a bola. É uh, tá um brasileiro. É jogar a bola. Mas isso são isso são, são, um são tópicos completamente subjetivos. Não, não, não são subjetivos. Vem de, de, de ser ponto. Não estou a dizer que é uma qualidade. É de jogar desde ponto. É tipo a tua cabeça. Eu não é sobre o. Tipo, os alemães. Jogam desde puto também, estás Sim. a perceber? Eu, eu estou a dizer mas que são ensinados de outra física. forma, mas, são... mas é o que eu estou a dizer, são ensinados de outra forma. Mas tu não achas não que tipo, a educação trans. Está uh, tudo, tá tá tudo ligado mas aquilo Sor. que eu falava eram vantagens. Aqui fizeste uma castrada clássica. <risos> Estava a, a falar de vantagens uh, físicas. fenotípicas, físicas, e tu foste falar de uma vantagem que acaba por ser cultural, que é das crianças jogarem e de serem ensinadas de determinada maneira em determinados contextos. Eu fui em 2013 em Nápoles, era puto, desculpa, eu fui em 2003. uma a Nápoles era puto, não. E vi das cenas mais hilarantes da minha vida. Nápoles, para começar, é toda uma. Lembro mais ou menos dessa viagem. E Nápoles é um marco. Houve, parece. Não estás a perceber as coisas que eu via em Nápoles. Os carros tinham todos trancas, mas Uno de 1989, em 2003, ok? Estava trancado o volante na mesma para não roubarem. Não há. Não para só. Não para os Nápoles, aquilo era uma. A minha irmã lembra-se de uma coisa de Nápoles. Cheiro, cheirava mal Minha irmã só se lembra de Nápoles uma coisa Que cheirava mal E eu lembro-me nitidamente De passar uma esquina, olha e é um largo de uma igreja Uma cena plana hum. okay? E estão lá tipo 40 putos a jogar 40 putos a jogar futebol É uma cena mesmo absurda ah, lá. O que é que é a baliza? A porta da igreja Reis. Que é. está aberta De propósito, bro. Não sei, é que não é a igreja é tão... da Maradona, que eles têm lá uma religião para Maradona. Não, não era, não era maradonista. Era uma igreja tradicional, católica. E também percebes? deve ter na A mais típica que claro. lá. E as pessoas estavam a entrar, e os putos a jogar. É claro que países que têm este tipo de fenómenos, como eu já, todos nós já vimos duas vezes, portões de garagem de baliza. Exato. Quantos vidros não portais. É? Exatamente. Quando tens este tipo de, de enquadramento, é normal que tenhas uma apetência diferente. Okay. Mas começas logo a jogar no jogo jogado, mas e achas como, como, por exemplo, como os putos os putos em países mais frios, por exemplo, na Alemanha, com mais, mais sistematizado mas na, Alemanha, mas na Alemanha é uma coisa muito engraçada na Alemanha, por acaso nós ganhar, fomos lá que é reparem nisso Vi lá, Tu vês lá imensas instalações desportivas, desportivas é, é isso que não vês aqui, claro. Tipo, uma instalação de desportiva é, Mas é, isso faz é mas um, é um isso é para quê? Isso é para ganhares também no desporto, para enquadrares o desporto socialmente e para ganhares, pronto. E, e nós cá não tendo essa cultura, pois não te Tanto essa cultura temos. temos uma cultura diferente é normal que a, man a tua maneira num desporto como o futebol que tem tanta fleuma que seja diferente, yeah. okay. mas pá, não é necessariamente o mais eficiente é não é uma necessária... coisa que seja não há uma coisa que te seja física porque o que tu estavas a ver, isto começou tudo por causa a propósito dos atributos dos, dos atributos, atributos modelistas físicos dos medalhistas portugueses por exemplo a Patrícia Mamona seria terrível a nadar. Mas, ela em particular era, seria porque ela é baixinha, porque é, porque é muito pesado, tem, um, tem uma densidade óssea muito grande, e isso é muito típico hum, dos cangurus. Dos... De... Quem salta né? para caralho como ela, bro. Sim, mas não é... <risos> ok, descong... é, é muito típico dos cangurus. <risos> é verdade, mano. Ela não, é mas feita o para, para saltar, tipo o <risos> americano subsahariano é, tem, tem muitas fibras explosivas. Okay. Em média. Não precisa infectar, a gente tem até muitas fibras explosivas e densidade óssea. O que torna Grande. bom para o, o triplo salto. Exatamente. Pronto. Portanto, para o triplo salto, para o basquetebol, Sim. Salta é, para saltar, pronto. Mas para movimentos de explosão, no geral, porque o teu impacto no, no solo é, é, é mais potente. De qualquer modo. A nadar isso é horrível. É, é, muito, é muito difícil. Mas não significa que toda a gente que de partilha determinada característica física tenha os mesmos tem atributos Essa Esse é que é o problema. Desses <risos> Não, bro, O problema <risos> é as pessoas porem as, as suas emoções e proverem a bandeira do seu país lá sentirem-se na... Hum, sentirem -se, sentirem que podem tipo exigir alguma coisa, como se fossem elas que estão lá a fazer as coisas. Ah. Tipo, não és tu! Mas isso, mas isso não tem nada a ver com... Isso tenha, isso não tem a ver com, uma, com a bandeira em específico do país tem a ver com seja no futebol seja em qualquer lado se tu estás investido emocionalmente numa coisa a Vitória ou a... Do... tu antes de começarmos a gravar tu estavas fodido estavas fodido não estavas fodido a sério, mas não estavas, estavas incomodado porque o teu artista musical favorito ainda não lançou a nossa puta de um álbum, estás a ver? Porque já prometeu ah, duas, duas isso, vezes, mano! É? Não, não, não, não, não era por isso, não, mas não, não, não começou o que ia dar cães, o quê? Estás fodido por uma merda que não te afeta minimamente, aliás, o a álbum vai ser, vai ser Rihanna, estás a ver? Não vai, não, tás não vai, vai, não... Eu vou-te dizer porque é que é o álbum... Transição! Do Onda do Cânio! Eu vou-te dizer-te, só te preciso dizer uma coisa... Já ouvi-te Não ouvi. Não, quero, não quis ouvir nada Ah não, ouvi aqueles que serão Aquilo... há vários meses Mas o álbum já não tem nada a ver um, o, o álbum tem o nome da mãe dele Exato E ele é acabou com a há pouco que tempo Que é é? a pessoa mais... Pronto, isso, calma Isso já são indícios diferentes uh, Tem o nome da mãe dele E ele valorizava muito a mãe E o Kanye é um gênio musical Podes não gostar de tudo o que ele faz eu, não, eu, eu amo algumas partes da obra dele Outras mas, são um, mas... um bocado indiferentes mas... Ultimamente musical, é tem sido diferente. O EA é bom. Pronto, mas não é isso que eu vou estar a discutir. E ele está a fazer isto em homenagem à mãe. E está a ter um processo criativo diferente. Fechou-se um estádio. Isto é Ele fechou-se num coiso gigantesco. Não, tu agora um troca-tintas. Tu agora estás a aldecer uma coisa que há 10 minutos estavas a criticar, caralho. Mas eu disse sempre que é incrível o que ele está a fazer. O que eu não gosto nada disto, o que eu não gosto é que ele não lança a merda do álbum. Tudo, tudo à volta disso, incrível ah. ele fechar-se num estádio, rei tipo só o Kanye que pode fazer, não é só o Kanye mas, mas isto faz tipo, parte é, é, é isso, Mano. isto faz parte da mística Pronto, mas não estamos a falar Agora. Do, mas não estamos a falar desse bacana, mas tu tá, ficaste irritado, por, estás irritado porque um gajo que nem é português que não tens nada, que a única não, coisa que, é que, é que, que, é que tem é música eu gosto da música dele tu, assim, tanto é, tipo, ouço, ouço. ouço ouço e ficas irritado um gajo que é italiano e está e, e, tem, e, e, é nasci, e é patriota e está ali a vibrar por aquilo se, se, se o atleta que ele está a depositar tipo esperança e sonhos atletas a ver falha, é normal e é legítimo e faz parte do desporto da pessoa não, ficar não, não. fudida ele, ficar, Olha, ficar não fudida faz... é uma coisa ficar fodido é uma coisa lançar ataques contra uh, atletas não, porque falharam ah, que bom. aconteceu estas olimpíadas mas mas, acontece sempre Bruno, mas, não, mas acho que é uma coisa que nós como seres humanos devíamos ah. aprender e evoluir para não o fazer está chico Fala pá, o, o, o desporto encapsula em si todas as dinâmicas sociais Sim. e elas também estão fora. Por isso, essa discussão que vocês estão a ter é sei lá, um bocado do vácuo. Porque o, o, o desporto mexe com as emoções das pessoas por causa dos símbolos, símbolos que lhes são atribuídos, a tua nacionalidade, o teu clube, o que for. Mas... O quê? O quê? A, bad ah? <risos> okay, okay. a bad Sim, exatamente. <risos> oh, por isso depois queria... É deal, oh, o, desporto, o desporto. Vês o desporto? É emoção. O desporto é entretenimento na, na, neste molde como nós o concebemos, que é capitalista, que tem que faturar. Sort. Quer ter muita gente a ver. Pronto. Portanto, aquilo tem que, tem que ser entretenimento e depois há várias maneiras de concretizar. Mas tem que gerar emoção profunda nas pessoas. No entanto... Isso pode acontecer por outros motivos que não a tal nacionalidade ou tudo mais. Pode acontecer pelo motivo de gostares de ver o desporto em si bem jogado ou determinada jogada. Como Sim. eu, por exemplo, vejo alterofilismo, como o Bessa BNBA, gostas de ver aquilo. E crias emoções e vais ver especificamente. Mano, mas aí se a isso conjugas nacionalidade, as pessoas ficam passadas. A... E a arte é para quê? E em aspas, é para a mesma emocionar, o teu elo emocional com um artista como o Kanye é tão válido como com um dosportista. Mas o Bessa não contradiou isso, tu estás mesmo a querer cair em cima pois do tá, meu. Bro. No, no, desculpa, desculpa, não estava a perder muito os seus olhos. O que é que estavas a dizer? <risos> o Bessa não contradisse nada, estavas a tentar apontar-lhe uma hipocrisia que ele por acaso esta vez não teve. Por acaso teve? Não, não tive, bro. Por teve te sobre, Ele teve em relação ao Kanye. Eu tive acaso teve? Por relação se a Ao Kanye internamente, não foi, a, não foi aos fazeres. É não, não, não, nem ao Kanye, nem tipo, uma fui hipócrita, porque tipo, eu, a única coisa que eu não... Se o Kanye tivesse feito isto tudo, e hoje eu tivesse a puta do álbum no Spotify quando acordei, rei. Pronto, então imagina, então, imagina, então imagina uma pessoa... Que, que meteu as poupanças, estás a ver, da família naquela atleta Porque americana? Apostou. Porque sabia que ela ia Porque ganhar. E... Man, mas isso é Pró, diferente isso é isso é isso é Eu não estou a procurar. Eu é não quero ganho, eu não quero nenhum ganho tipo, a não ser emocional. Yeah. Eu, não quero, eu, não quero, eu não vou ganhar dinheiro. Eu não apostei com a então, outra. Achas, é achas que o dinheiro não mexe com as finanças. Não, não, mas... Mas, mas mexe, mas não é isso. Não é isso. Tu estás tu tá a buscar uma vertente completamente diferente. Exato, é. A pessoa que aposta, as emoções Arrisca, dela não é na, na Não estão no desporto em si. Ok? É Estão na aposta. É o dinheiro que mexe aquela emoção. para dele. Ele está a fazer dia de vinho, bro. Eu sei que sim. E <risos> eu estou a ver se ele consegue levar lá à frente. Ao, ao, claro ao, claro a que a não. quantos ciclos do inferno consegues levar isto? Anda lá, Odonte. Não, desculpa. Quer falar de advogados do diabo? Hum. E sejam bem-vindos ao episódio de Cabeça. Pois é, olha. Deixem-me só dizer uma coisa antes de continuarmos com esta jabardice. Deixem like. Olha. Subscrevam. Coisa... Não. Sim, mas deixem like porque é assim. Bem, se mostras os dentes. De <risos> não mostro os dentes. Eu basta a faz... fazer. Faço... Está aqui já bater o cigarro para mim. Exatamente. Minha hora. Esta é a razão. Eu é é é me no Rijan. <risos> um... eu não iria sem isto. Mas pronto, opa, se tiverem a gostar do episódio, deixem like. Se tiverem a gostar do projeto, deixem like. Porque ajuda-nos. Um... E nós precisamos de toda a ajuda. E já nos têm ajudado muito, mas se puderem continuar a ajudar mais um bocado. O Chico agradece. O Chico agradece. O Chico agradece. Obrigado, Prato, a quem apoia e apoiará de qualquer Voltando. maneira Não, mas por acaso, eu ia-vos perguntar mais uma coisa Diga. Um... Sabe qual foi das coisas mais referenciadas nestes Jogos Olímpicos? Que eu fiquei muito contente Mas muito, muito contente E um, um atleta italiano passou a ser o meu atleta preferido Não, E nem sei o nome dele O que é que foi? fez a posse, uma posse de one piece ah aquela cena não era o show. Yeah. no show na, na entrada opa, não foi não foi nada isso foi numa foi num, isto num lançamento é talvez um atleta fez uma posse de outra de uma série que é algo que em que ele tem ganho Agora, mas isso tem um investimento emocional. há 25 anos quase tu não eu tenho é investimento de tempo de, de, ver de ver a série, série. tudo pronto compreendo todos temos investimento emocional nessas coisas Chico, falamos dos teus do teu investimento Deste do Culto. Não, não. não tá, então... nem me deixas falar, bro. desculpa. chama <risos> mal interpretado. Neste momento, fala-me do teu investimento pessoal, está onde? Neste momento. Neste último, deste último, neste último mês. Está em trabalho. Está tá está tá, tá. Vários trabalhos, incluindo o Nuance. Neste momento, no trabalho, porque tem que ser, mas no geral é no meu bem-estar. Isso, Isso é, é que é importante. Tu não gostas de estar, tipo, a chapinhar no lodo? Não. Okay. Tu gostas? Não, não eu depois de chapinar no lodo eu gosto da struggle para sair quando sais do lodo e olhas para trás e vês eu, eu saí eu... daqui mentalmente ou Sim. num outro aspecto qualquer eu, eu saí daqui, olhas para trás, ok, aprecio a subida mas estar lá não aprecias? Pô, não, não gostas de nada meu. quer dizer, não gostas, eu não gosto e a maior parte dos relatos que vejo é, a, a, a, que se é nesse sentido Eu vou fumar, peço desculpa Puma. Já estamos aqui. Temos aqui o Bessa. Diz-me uma, uma história engraçada que tens com Francisco. <risos> Posso contar a história em que tu te sentiste racista? Eu acho que eu gostava dessa história para o teu episódio. Sei lá. Uma história engraçada que tenho contigo. Eu não me senti racista. Admitiste, sentiste o eu. refletivo. refletiste sobre, sobre o teu sobre o teu racismo. Isso é ótimo. É. Pois é, pois Olha é. Que é. Uma merda das meias, estas meias. É. Por é cena... exatamente, é é a coisa das meias, as meias com os Spongebob e o, o arcwidge que falaste naquele episódio, o... exatamente. Mano, não faz parte, bro. Porque eu acho, eu acho que tu quando estás a... quando tu te estás a formar como pessoa. Não, mas eu não tô... mas eu não mas eu não disse isto, não tom de criticar-te. Eu sei que não, eu sei que não, mas mas, mas é importante clarificar, porque eu naquele momento não me senti e não considero que esse momento tenha sido racista. Eu também não achei que foi. Agora, eu acho que foi, eu, é foi lógico. No entanto, pós esse momento, eu refleti sobre o meu potencial racismo Claro. De maneira tão aberta que partilhei logo com vocês e com uma série de pessoas. Bro, toda, toda essa viagem fez-me refletir é? sobre o meu racismo. Ah, claro, bro, também estiveste num foco dele, não é? Claro. Oh, toda essa viagem fez-me refletir sobre o meu racismo claro. chegámos a um sítio e a primeira que nos, a primeira coisa que nos dizem no meio do eu nada vou, eu vou eu voltar a traduzir isto para vocês porque eu não fui essa viagem e porque eles estão se a uma cagada okay. eles foram a LA nós pronto Os então já sabem que estão exatamente falando. mas não sabem que viagem mas então em em imagina nós fomos a Los Angeles e Uh, chegámos era de noite e queríamos ir comer porque estávamos com fome Pronto, mas isto um aqui é o a contar histórias que não interessa chegámos a e fomos comer, fomos comer ok, não, ou não, nos... a primeira não. coisa que te acontece <risos> a, primeira coisa, que, uma, a primeira coisa que nos acontece é passam-nos dois rapazes estou eu e o Chico e uma rapariga um... e a Mariana exatamente um a Mariana assim. um... e a primeira coisa que nos acontece é passam dois rapazes que pelo que nós pudemos perceber da conversa que ouvimos estavam a falar de prisões Ok, eu vou contar que se coube nunca mais. <risos> Nós saímos do apartamento, apanhamos um Uber e tipo, passamos onde vamos, onde decidimos que íamos comer. A e é muita E é, é tipo segunda-feira à noite, as ruas estão vazias, ok? E num passeio há dois homens negros que estão a falar sobre um deles ter acabado de sair da prisão, ok? E eles estão a falar tão alto, está tudo, está tudo vazio. Segunda-feira à noite ali, naquela zona, não sabe passar nada está uh, tudo vazio e estão dois gajos tipo, que nós ouvimos a 50 metros a falar disso e, pá, e nós continuámos naquele passeio, atravessámos uma sim, estrada sim, e falávamos... Pronto, bom. ok, e depois passamos e obviamente vamos os três tensos, acabámos, tivemos um voo, tivemos 14 horas de, em de aeroportos voo? e não sei quê. Num continente diferente. Acabámos sim. de chegar a um sim. continente diferente, tivemos ainda que fazer a viagem do aeroporto para lá. E pá, aquilo é tudo muito estranho, nós estamos, nunca tinha passava, Exa, claro, estamos tudo a absorver o que se passa é lá. É... Não, não tem nada a ver com a nossa Não, mas depois ser... passamos e depois um dos gajos vira-se. Well, uh, good night to you, you beautiful white people. Welcome to America, Manel. Welcome to America, exatamente. Welcome to America, não vou roubar ninguém. a Para Porto, do Portugal é um país, mas <laughs> yeah. Yeah. Welcome to America, you beautiful white. Antes que vos rouba. Não é que não é que vos roube foi é tipo é toda uma cena estranha e depois yeah. logo nós chegamos, nós andámos mais dois minutos e chegámos ao restaurante que era um tailandês onde estavam <risos> pessoas tailandesas a servir ok eu tinha três notas que já tinha já tinha já tinha ido buscar três notas de 100 dólares okay, 300 ok para poder pagar caso fosse necessário Tinha os cartões a partir da funcionariam Mano, e chego lá e não me aceitam exato dólares bro. porquê então porque eu... não aceitam? Não aceitam notas aceita, de sangue. Porque só só, só assim. ah, ah, podem né? ser contrafeitas, percebes? Ah, tu não Os não asiáticos yeah. lá, percebes? Yeah. Ok? Não te aceito, não tens te... te cartão... vais que fazer um sudoku? Não, não, não... Pás, não te... meu... <risos> Desculpa, isto não é racismo. Não, não, não. É pequeno. É pequeno. Não é racismo. É pedinhas de merda, é isso. Sim, sim. É brincar com o estereótipo. É isso. É uma O Sudoku é uma coisa positiva. Mas não, não tive que fazer um Sudoku. Tentei passar o Revoluto. Também não dava para não. E o Revoluto não deu. O Revoluto supostamente era o cartão que estava para aquela viagem. Exato, para todos. E então, tentei passar o Revoluto, não deu. E por acaso tinha outro cartão. Um cartão que teoricamente funciona em todo o mundo, mas que paga as taxas. Pronto. E o que é que acontece? Tive que usar esse cartão. No entanto, só para ver a outra diferença cultural. Estou aqui, vais usar o cartão, crédito ou débito, não é? Metes o cartão, pois ou passas o, o, o contactless. Se for o contactless é porque é baixo, mas depois o código. Ali ela só me diz, não, não, tens outro cartão, tens o cartão de crédito? Eu, tenho. Opa, e deu para a pisa! Da cá, da cá, da cá, da cá! cá, cá, cá. cá então é, dá-te é, a E Nós não, na mesa! Não, não, ela ia sair não, não, não, não, para o não, cartão! E ela tipo... Tá, então dá-me o cartão! Calma, espera! Dá-me o um cartão! E eu... Uh, não! <risos> e, e, e ela traz a máquina! E ela... Não, não, dá-me o um cartão! Exato, bro! Mas <risos> a tá cena é que <-se>, toda oh, a gente lida assim! Não, e nós assim... não, Olha, então... Mas eu tenho que ir contigo, tenho que pôr o código! E ela... Não tens nada! cá. Dá cá! E sabes o que é que aconteceu? Eu não, eu não ela leva dar. O, cartão, eu não dar para o cartão. Ela leva o cartão e volta-nos com os recibos. Porque nos Estados Unidos não tens que meter o carro em nada, <risos> Mas é, ela podia ter tirado pequeninos paus. Podia, mas não tinha imagina, imagina, um imagina 30 oh, oh. paus. Não, não não podia, não, não, não, não podia. Não, podia. Lá, não, não, não, não. Imagina, porque se tu fizesse aquilo que se chama fraude cartão de crédito lá, as penas são muito severas ah, e o sistema está todo protegido para que isso não é, aconteça. É. Ah. OK. Ah? <risos> mas não, é, não é por causa desses crimes. Mas olha, não é por causa. Que é que mesmo cegado, bro? Não é, não é por causa desses crimes. Eu sei lá. Não é por causa desses crimes. Não, realmente. Tenho a estatística. Naquele momento, não fui ver a Pronto, e o que é que acontece? O que é que acontece? que é que quando chegas a um bar, nos Estados Unidos? Tu abres quando? Tu tens duas opções. Ou pagas no momento, como pagas aqui. Tipo, no final podes, podes pagar tudo no fim, estás a ver? Mas é... Ou pagas no momento, a é conta no final, mas é pouco comum. É. Ou pagas cada bebida, ou abres a conta. Mas abres a conta aqui Abres conta, bro. Abres conta. Olha, é uma conta. Abre conta. Eu não me defino. E o que, Sim, que, é que faz em fa... Não, não, não. Abres conta e abres conta. Não, não. Deixam, e, naquela mas noite... mas não e abrires conta, open a tab, é: dás o teu cartão, ele passa o teu cartão, não há código, não há nada. No fim da noite vais dar o cartão. cartão e... Não, não, não. Ele entrega -te o teu cartão. Estás a ver? E depois, do fim da noite, vais lá fechar a ah, coisa Mas é que as dormem em tendas, bro. <risos> <risos> bro. E Los Angeles acredita? Los Angeles acredita? Yes. A tá noite é um parque campismo, bro. É, é. à noite e de dia. Mas agora está muito pior. Pois está. Bem, o... o... exatamente. Tu che... É mesmo sinistro. E houve uma noite que nós fomos a um bar... São do primeiro mundo? Bro. É, é de o país do primeiro tá mundo, desconfiar. numa das maiores bro, metrópoles outra coisa, desse próprio é país. É Há muito Aqui em mar estás a ver? Faz que, isso, é, que, é, que, que, que é que é fiado, que é depois pagas, apenas pagas, fazem só os anos porque nem pagavam, <risos> <t> mas, <risos> mas já pagam, mas já pagam, só estão fadigados. Mas não mas houve um dia, houve um dia Man, que me esqueci eu de fechar a conta. Eu pensei, ó, oh, e agora não fechei a conta. No bar nós saímos, pois... quando foi, nós saímos no... ao cartão? Não, não, não, não, assim, o mano? cartão vem sempre contigo. Isso foi Bessada, foi, foi, foi Luís Besserman. Tu dás o cartão e ele volta Não paga código, não há código para nada, Ei, que passa tá o lá. cartão. Eu ele... pensava que ia ficar o cartão aí tua não não, não, não, não, não, ele volta o cartão. E depois, tipo, eu esqueci de fechar a conta. Ele depois dá-te o recibo da conta quando a fechas. E foste lá? Não, tipo, eu fiquei... O que é que eu vou fazer? O Chirinesment estava em 75 dólares. A um bar... Que não, mano? Imagina. Porque o super... que nós consumíamos, ele ia lá ao computador ele, e cobrava. Ele, vai, ele, põe, ele cobra, tipo. Porque ele já consome, tem o teu cartão passado. eu, eu não da... estava com, eu com, a... com eu aquele feeling de sempre ao, ao Multivamo, um tipo online, beber o trato bancário e beber. Sei só tu, João Paulo. Ah? E tudo, numa... depois de não não, não não, não, não. Isso é mesmo de Aí eu perguntei, eu perguntei a 4 ou 5 pessoas. Pá, Imagina, lojistas, pessoas por quem passávamos e cometiam conversa, que é muito como lá em Los Angeles. Eu perguntei a 4 ou 5 pessoas, olha, tipo, até tivemos Mas perguntaste aqui, a pessoal dela. LA, ou a, a pessoa, pessoa que estava em LA. A pessoa, a pessoa porque se ele haver uma saída da, da LA e as pessoas fossem nisto, tu não consegues organizar tantas pessoas na Coreia. Não, não, não, não, não, <risos> Man, não, não <risos> consegues. É muito mais que Portugal, imagina. Porque eu acho que agora, pois, 40 milhões porquê? E eles na realidade eram 2 milhões de pessoas. Mas o só começou a ir para lá e deixar os cartões de crédito. e deixaram-me conseguir ir embora. Então aquela merda, um acumular de gente que está. Ah, tu veio de férias, ainda tu me férias, estás a é Por isso <risos> <risos> é por isso me entendas, não É para prolongar o tendas, campismo. A cena das tendas sei, tá. ah, bro, é, é pesado, muito sério, é sério é mesmo. Olha, se quiserem seguir contas no Instagram yeah. que estão a expor o que está lá a passar. E atenção, obviamente que há ali um enviesamento mas é Girl People from Los Angeles e Street People from Los Angeles yeah. que têm reportes diários de coisas que estão... que de, pá, de vídeos que estão que se passam e não sei o quê e depois obviamente que há coisas que são reportadas nos mídias oficiais e outras não que são absolutamente chocantes e vês os comentários das não. pessoas que estão desagradadas desagradáveis. Não, é, há um documentário, é um documentário diz-me em inglês, que eu estou que eu okay. a conhecer, bro. Diz hum, há um documentário no YouTube, acho que é da Vice, ou seja, é, tem qualidade de. Sim, para é Skid Row. É aquele, é, não, não é da Vice, é, é da Skid Row. É de. Porque é é eu tenho para a e meia. Que Sim. é os túneis os da LA. Sim. Onde aquilo é tem tipo uma, uma espécie de uma sociedade Sim, dentro do, o do, mundo. do mundo. Mas isto, isto é assustador. Isto é é é, mas isto é no solo. isto é ao nível do mas solo. Mas isto não é isso. Imagina, é, tu passas numa rua. Quando nós na lá câmara, fomos em janeiro de 2019, exatamente, nós fomos lá em janeiro de 2019, só para ter junção, e já víamos tendas por todo lado. Tá Lembra-se dessa cena? E agora está muito pior por causa da pandemia e tudo mais. Sim. na Câmara tem tipo um jardim, enorme. tens o, o, o edifício da Câmara, não é? Depois então, tens os não é? No passeio, do, no final desse jardim, bro, rei, bro, o passeio é largueiríssimo, é tipo uma coisa enorme. Um passeio daqueles é uma rua portuguesa, mas há lá uma área, Ei, que não, nós fomos acidentalmente que se chama Skid Row. Porquê? Porque nós nós queríamos ir a um centro de arte contemporânea e os artistas, uh, o que é que fizeram? Uh, vamos é o início do processo de gentrificação, basicamente. E estava Skid... a dessa tua. Tava... Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos então, vamos ser diferentes e pagar um pouco menos de renda e vamos uh, uh, pagar a renda em Skid Row. Skid Row é um um pedaço de 50 quarteirões hum. americana Junto à baixa de Los Angeles Completamente empobrecido Epá, é, é supermercado de droga é, é, é, as próprias, é, Os é edifícios é a ruir tudo, tudo, tudo, Exatamente Os edifícios em ruínas Andas 20 metros Arranha-céus tu, tu imagina, sair da baixa Acabaste de sair dos arranha-céus e estás a ver cenas todas podas. E nós, por acaso, nós, normalmente lá andas do burro, porque os transportes públicos são uma boista. E também é por isso que as pessoas vivem em tendas. Um, os transportes públicos são nojentos, mas nós, por acaso, dessa vez andámos de autocarro. Tão perto que era. Normalmente andávamos 10 km ali e devemos estar tipo, 3 km de autocarro. E a certa altura começa toda a população a mudar. Tudo, bro. Todo o cenário. Tudo Parece estás cenário. numa cidade então, completamente e aqui diferente. Uma coisa, é? Tu entras no autocarro está um tipo de população e a meio da viagem sai esse tipo de população. E, e parece, é? que parece que é um manicómio. Yeah. Essa pessoa vai saindo não. e, e, e, e substitui-se a população que está na, tá na baixa, mas não é, na, não é, não é pessoas tu... ricas. Não são, moram na são baixa. São pessoas que limpam os prédios da baixa, claramente. Trabalham lá. Quem anda transportes públicos em Los Angeles é pobre. ok É e muito tu, mal andar transportes públicos. E tu, tá? paras de, e, e tu deixas de ver o... o Uh, essa população para passares a ver pá, a população claramente com doença mental porque é muito, é, é, é muito mas, doença mas, mental, adição bro. mas, mas a é, é, por isso, é por isso que é por, vocês já estiveram lá sabem muito melhor do que eu que nunca fui lá também sinceramente tenho muita curiosidade de ir, de ir à América um... ah, América? sim, América a América assim, é, é a América ser... do, do não, Norte não, a não, América Central os Estados, Estados, Estados Unidos, sendo que mesmo dentro dos Estados Unidos tu vais a Los Angeles é uma coisa para a outro é sim, outro sim mas não tens curiosidade, ok um, Porquê é que um país tão desenvolvido? Porque é, vamos ser sinceros: tipo, Sim. é, é. Um, gasta Rickissim. bilhões anuais em armamento e, e, e a dar né, um, regalias ao exército, uh, não às pessoas que trabalham no exército. Mas uh -huh. ao exército não consegue, tipo, ajudar a população. A mas, a uma a é a uma escolha política é não fazer, é a maneira como demonstrais o teu sistema social-político. É político. Ou seja. Para a cidade, percebes? Ou se... Imagina, tu tens 40 milhões de pessoas a viver lá. Sim. Não, tens co... não é lá. É na Califórnia, o falo do estado de Califórnia. Não, não, não. não. Uh... Nós estamos a falar de uma estamos zona de Los, Los, Los zona Angeles. Uma zona metropolitana. Que é uma zona muito percebes? pequena comparado com o que é Los, aquilo... Los Angeles, Bro. Sim, exato. Então, aquilo então, é tudo muito pequeno. Aquilo é baixo geograficamente. Vamos a lei. Geograficamente é muito maior do que. Tens o presente da Câmara da Lei. Certo. certo, certo. E Sim. depois tens o governador da Califórnia. E tens o presidente da Câmara. dela vamos dizer. E tens o governador da Califórnia. Certo. Se calhar, tu a fazer uma coisa bem má tua que aqui: é tu tens, se calhar, 10% da população da lei. Não é menos. vai ser nessa É muita Não, não, não. Eu estou a falar da população sem abrigo. É, menos é, mu é muito é muito, é muito menos 10%. É muito menos ah, 10%. Não, eu, não, oh, velho, você és maluco, meu. Não, não. Sou muito. Quando nós lá tivemos, eu vi, eram 70 mil. Ah, ah okay, ok. Aqui é pouquíssimo. É em não, com... não, não, não. Mas não. é muita, muita gente e M concentrada numa parte específica. Porque os 40 milhões não vivem todos naquela zona. Os 40 milhões vivem numa faixa mais ou menos. para de 50 quilómetros, percebes? É. Que é tudo uma zona metropolitana, ligada para estradas e tudo mais. Pois. A dispersão geográfica é gigante. Mas aquelas 70 mil pessoas, e há muito mais nessas zonas, obviamente, mas aquelas 70 mil pessoas, na altura em janeiro de 2019, que agora no mundo já, já está gigantesco, vivem mais ou menos na zona central. Percebes? De Los Angeles. Estou a perceber. Cidade. <risos> Para Por exemplo, aquela praia muito famosa, Vénice. É Santa Mónica. Não é Los Angeles, já? Exato. Percebes? Estou a, a perceber. Pronto. Um... Mas costuma-me sempre tipo, entender como que... é que um país... Sobretudo um todo um país como os um Estados Unidos mas sabe? é isso é pelos nossos e cada cada é pelos nossos é pelos nossos é dos nossos é é contra os, contra os outros. Exato. É, é sempre é uma mentalidade... Uh, uh, mas aquele, aquele mas sistema... aquela bacana aquela bacana aquela família que está que está a morrer de fome estás a ver Man, mas não está tá nossos... contra isso... a Rússia percebes? é a uma visão é uma não está contra outro país é uma pessoa interna estás a o que se passa cá dentro toma cagada eu quero ser melhor que a Rússia sim estou a exagerar um bocadinho mas é isso que a construção do sistema político é assim Sim. Percebes? Foi, foi, aquilo historicamente tem raízes, tal como a, a, aquilo que tu estás a expor tem, isso é uma raiz altamente católica okay. a, a cristã, até de a, nós contra os outros. Não é, de, não, não. É, não é de nós contra os outros, é daquele ser. Eu, eu tenho amor por aquele ser humano, ah, percebes? Sim. Porque Deus me disse que tenho que ter amor, porque somos todos iguais aos olhos de Deus e somos todos filhos. Mas outras perspectivas religiosas, que é religioso é social. Uh, outras perspectivas sociais não têm essa visão. Tenho uma pergunta para te fazer. Tu não gostavas? Saberes hum. tudo durante um minuto? Não, eu tenho uma fantasia que é... A que é, agora tem... <risos> é sacada shot em A minha <risos> fantasia... Não, o o, o um alfinete ser na minha cabeça. Não, mas é o próprio, isso podes. É. <risos> eu, não vou, eu não vou fazer queixa. Um, o... Tenho uma fantasia que é na morte, e eu espero mesmo que isso se concretize. O que tu tens é essa... A tua informação parque, toda te a, a informação do mundo. Mas tens tempo? Ah? Ou não, é tipo, não, não. A morte é tipo. A morte é tipo. É, é, é, é a tua cabeça e tu, e tu podes perguntar tudo o que tu quiseres. Enquanto... Okay. Tu estás morto? Okay. Imagina, okay. Imagina quantos, passos, quantos passos é que eu dei na vida? ok Quantas, quantas células é que Siri. eu tive? Mas Quantos quilómetros é que eu me desloquei na vida? Eu desloquei. E pois é. Será que eu me desloquei mais quilómetros que o meu pai na vida? E de carro? E, de carro? e a pé? Não sei mas, sei. Uai, e só mas para dar exemplo só, assim. Só sobre ti sobre tudo? Sobre tudo! Tudo? A, ver? Tens a toda a informação Quanto do mundo. Quando os seres humanos já ser existiram, aquela pessoa... Merecido, não, não, não, sobre tudo. Aquela pessoa... Tipo, podes responder... podes ter qualquer resposta... O cabrão, devia-me um nome 10 paus. Devia. Se não, tipo, voltava, não, mas imagina. Imagina. Tipo, tipo, olha... podes rever tudo, entende? Pois Quando as espécies existem Tinhas tempo infinito para saber tudo o que tinhas que saber. Pois, não tinhas tempo, no fundo. A cena é... O tempo é infinito se tu estavas tu aí nesse universo... Sim, sim é não havia tempo, sim. O tempo na vida real é finito. É finito. Ou seja, tu estavas sempre a ter ou... informação. Sim, sim. tu não, não tens noção de que o tempo está a passar sequer. Não, tu só estás a ver ter coisa. Como, mas era engraçado tu teres noção. É, podes ter noção de, mas, por mas ter a Mas ficavas entediado e querias mover. Pois. Morrer. pois. Tivesse, tipo, não, o tempo não, não, não passa. Não, não, não, não, não, não. Isso eu tenho essa fantasia que isso é uma opção para ti, atenção. porque Isso era é uma coisa porreira para mim ter essa opção. Imagina, é que imagina que é um céu. Isto é, coisas absolutamente imaginárias imagina... right, então, então, estamos a fazer aqui Há pessoas que fazem isso e tem tipo milhões de pessoas à porta de fácil, então, yeah. por isso <risos> imagina que vais ao céu é um começo e no céu e no céu que, que, que não acredito que imagina que existe existe uma fisicalidade é tudo espiritual ok portanto imagina que tu escolhes encaminhar-te para aquele pensamento se fosse físico tínhamos uma, tinhas ali uma salinha esta é a sala da informação, este é o arquivo. E não um te a porta, manda Tinhas tudo o que tinha acontecido yeah. no tempo até aquele momento. Mas, mas, isso, mas isso é uma, mas isso é uma e, teoria e até da um momento vida, sabes, até isso, o momento sabes? em que tu morreste Não, não, não, não. Mas não. achas que Nesse uma caso era da da vida até uma momento porque vida na realidade? Porque estás a imaginar que o tempo... Já, já, já falas disso. Estás a imaginar que o tempo está a correr ao mesmo tempo do que da Terra. Obviamente nesta dimensão o tempo não correria da mesma maneira. Sério. Era uma cena Mas não tinhas acesso a informação nova? Tipo, a coisas que aconteceram depois da a acontecer. tua morte? Tudo o que eu quisesse saber eu podia pudesse, eu pudesse saber, entende? Não podia saber o futuro. Não, não eu era futuro, o futuro. Era coisas que Tudo acontecessem que depois da tua morte. Podia. Mas se tinhas morrido há 10 anos, aconteceu uma coisa. podia as coisas nos últimos 10 anos. Assumindo que... Porque isto está ligado àquela ideia de que as pessoas no céu estão a ver o que se está a passar. Entendes? E que ficam lá uma eternidade. Que, que seca, mano. Depende. Depende. Se não tiveres a noção de tempo. É. Pois. Não, isso é verdade. E é de... Mas eu não acredito em nada nisto. Né? Eu acredito que... Termina, paras de respirar, o teu coração para de bater, o teu cérebro desliga e não há tu mais nada. Existir. Da mesma maneira que acredito que, que, acredito que, que ponha a hipótese séria de que não existisse tempo nem espaço antes do Big Bang. A realidade que nós oh, conhecemos acho que é muito mais não fácil. É mais fácil viver de achar que não há mais nada depois disto. Pois Pelo é. menos faço Falou... tudo o que tens para fazer. Mano, o acabou. É Pedro Mira. Não, mas, mas, mas tu acreditas intrinsecamente. Que, é, que, há que há qualquer coisa depois disso Não é que vai se ressuscitar, é que há qualquer coisa depois disso Vai mudar toda a maneira como vives aqui E porquê é que não vou aproveitar esta vida E tenho de deixar para a outra? Imagina, se soubesse que havia, se soubesse que havia Porque, eu, porque, porque tu... isso vai prejudicar toda a outra eternidade Mas, mas esta é, é a que se eu sei que, que tenho eu as sei. tuas reencarnações Mas esta é a que eu sei que tenho Tu porque não acreditas, mas a fé é uma coisa diferente Olha, dei um exemplo uh, No outro dia uma pessoa respondeu muito bem Sobre a identidade de género e, acho que, acho que vou treinar, mano. e de como eu estou todo suado, está muito calor aqui. Tá, como... vamos, vamos acabar com isto. Vamos, uh... vou falar pronto, vamos acabar. Não, mas acabar, não, mas acabar. Nem o deixa acabar, acabar eu não, deixo não, eu de falar sobre a identidade de género. Que é opa, mas é uma coisa tão pessoal. Tão... Quer dizer, como, tu, como é que tu podes uh, dizer isso da identidade de género e não considerar o mesmo para a fé? A fé é uma experiência intimíssima. Certo. Que tu não tens. Mas que te dão. Certo, certo. Mas que certo. te é transmitida. É admitido, certo. certo. E tu, e tu não estás é a assumir que a identidade de género não te é transmitida quando quanto na verdade também é, porque, também é também é. Porque a tua identidade de género tem logo. É género. Dá logo, tem logo condicionamentos que neste caso o geral é binário. Mas e tem... ser, a ou é ser trans? Ah? Em Portugal, não é diferente, não, são coisas que não têm nada a ver. Percebes? É, eu dei este, esta comparação só para dizer que a fé, para responder café ao é, coisa, muito café é muito íntima. Não vou estar a comparar a sexualidade é ou, fé. neste caso, com fé, isso. não uma comparação com não não fé, mas tipo... ser ateu é ser trans em Portugal Porquê? porque eu é quero ser minoritário e ser diferente. Não tanto ser trans é muito mais minoritário claro e muito menos é, aceito. Claro é, é só claro isso. É. Mas eu estou a falar, não, tô, desculpa, eu estou a falar mesmo a a sério. Porque há muita gente que é teu, que diz que é teu que sou, não, eu não agora é. Ateu. Eu sou já anos. Eu, eu tanto ser agnóstico e depois a. Estou a falar mesmo. Ateu, ateu. Eu sou mesmo ateu. Eu também sou, mas há pessoas que dizem, ah, mas se calhar. Mas, não, não, isso é ser, isso é ser agnóstico. Pois é, eu estou a falar a teu mesmo. Pronto, eu era agnóstico e pessoalmente o meu raciocínio foi, a certa altura, eu, ao ser agnóstico, estou a ser cobarde. Pois, acho é, não é, é, é só não que existe, é comitê. É, existe <risos> aquele Deixa-me lá questionar. É um agnóstico. Mano, mas eu, ponho, eu, na verdade, ponho tudo. E o que é que eu acredito? Que não há nada. Eu, mas eu ponho qualquer hipótese na mesa. Porque e isso. É, isso, por... série, isso eu também, eu sou, eu também isso ponho, também. De género. Porque eu não, eu não sei as respostas, né? Ninguém sabe. Pois. Mas como não sei, prefiro viver uma vida a, não saber, a achar que é, que é mentira. Sim. E que eu vou morrer e acaba. Ah, porque achar. se souber, e se for o que me estão a dizer, eu vou para o seu, porque não há nada fazer. Merda aqui. Se é preciso acreditar muito numa coisa Deus é inseguro E eu não estou bem seguro e nem é pessoas isso da bro... minha vida estou farto Deus é inseguro, é <risos> mano E nem é só isso, bro. isso. Precisas né? de acreditar Que para viveres bem Tem que haver uma recompensa no final Não, mas, mas, mas tipo a religião católica uh, Prega muito o sentimento de dor Enquanto estás vivo Nem a religião católica é os, os, como é que se diz Os cristãos Não, não, não Dentro dos cristãos que é tipo que nós portugueses somos Católicos Apostólicos Romanos. Franciscanos. é isso ah, okay. ah, ah isso é diferente. Sei, mas isso não, é, é um diferente. nicho do nosso... Mas todos os cristãos bro. têm isso, por causa do sofrimento. de Jesus sofreu por ti, tu sofres como É isso, é isso. Sim, Essa sim, cena isso tipo, é tens que viver sim. pobre, tens que... Não é pobre, mas assim, a vida não, mas custa. Abençoados sejam os pobres, abençoados. Yeah, a sim. vida custa. Claro. Depois vais para o céu, e quando fores para o céu vais... É que vai ser bom. Tipo, mas, não mas, mas isso é muito aquela retórica de, de, de, de patrão para empregado. Foi. É isso que eu penso. Esses Agora praias. estás a passar um bocadinho mal, mas daqui uns é, meses, tô, ó... a uns meses. Vou aumentar, primo. <risos> a aumentar, quando, vou... Olha, quando os lucros subirem. Chovirem... É, é isso que eu acho. Mas pronto, peça. Isto não colendo é possível aqui dentro, estou forte. já Estamos é like Olhem, foi mais um. Muito obrigado por nos acompanharem, quem nos acompanhou até ao fim. Deixem like, subscrevam, já sabem. Muito obrigado. Não façam como esses dois e comportem-se, está bem? Mas esses dois o quê? Ai! Olha, Foi só para ensinar. Só... Ah, uma pessoa agora não pode ser livre. Leve isso, Lord. Vamos arrumar.